O urubu tá aqui? com as asas abertas, ele tomando um sol, ó. Tá? Tu. Tem tatuzão aqui, ó. Você que pegou é aquela? Eu não de onde assim, um barrou lá, né? Que poste. Lívia! Lá tá ele saindo aí! Lívia! Lívia! Minhas Lívia. netinhas brincando Olha, aqui. Ela acharam, achou um telefone. Nunca viram isso aqui, ó. Então elas estão se deliciando na linha de trem. Vai lá brincar com elas. Vai lá, vai lá brincar com elas, vai. Quer ir lá, Helena. Dani, lisa. espera ela. Duas casinhas de onde de lá no, no poste. Não me Que coisa, né? Aqueles é maravilhosa, né? minha netinha pegou uns parafusos ali que prende aquela chapa de aço ali na, na, na madeira. Nunca viu, então tá vendo pela primeira vez. Coloca aqui em cima pro vovô filmar. Coloca ali em cima ali. Que? Coloca em cima aí. Deixa mas eu achei três. Esse parafuso aqui que prende aquela chapa ali, ó. Ó, ó. Um... Eles trocam e largam aí, eu não sei nem porquê. Isso aqui tem um certo valor, né? Achou quatro, Daniel. O parafuso que prende. Essa placa aqui. Ah, tá Helena, eu achei quatro. Essa placa quatro. de aço aqui, ó. Tá no... não, esses não estão não novos, não tá vendo? Eu achei, eu achei quatro. Sim. Ah, não, deixa eu aprender. Manda o seu caderno. Ó, hum, ô, Dani, eu tinha achado tinta. quatro, ó. Deixa ela pôr lá. O tempo tá vindo. Eu tinha achado quatro. Sim. Deixa ela pôr lá. O tempo tá vindo. O tempo tá vindo. Oh, oh, o tempo tá vindo. é o negocinho ali. Ih, a puta nossa. aqui na pôr. <risos> Dani, guarda. Quer subir? Vai andar mais. O tem não tá vindo, não. Vai, eu vou pega. Para de Você tá com medo. medo do tem? O tem tá vindo, o tem não tá vindo não. Ele pode até vir sim, daqui a pouco. Você tá com medo? Tá vindo a chuva. Deu um chacoalhão na câmera aqui por causa de uma lagarto, caiu nela. Uh, o teto tá lindo! Olha o focozão aí. Uh. Começou a chover, gente. Uh. Até a chuvinha de verão. Uh. É. Uh. Aí é sítio Esse cercado aí, deve ser. Parece que é bonito. Olha é dentro, que a nuvem bonita ali, ó. Fechado, ó. E tá começando a chover. o barulho dos pincães na telha. E a presilha que prende a chapa no trilho. Olha lá. Eles trocam e largam tudo jogado. Quer dizer, jogado não. Acho que eles vão voltar a recolher, né? Vamos tentar achar do outro lado. lá. Eu bem tiraram a caixa de abelha que tava ali. Aqui tinha uma, uma abelha Europa, ranchada, gente, ó. Aqui dentro, ó. Aqui não podia passar ninguém onde nós estamos passando que elas atacavam. Mas na verdade, agora que eu vi, elas estão lá em cima, elas, elas migraram, ó, não é que tiraram, não. Ó. Elas migraram onde é que elas estão lá. Ó. Olha aquela abelha. Hum, assim, Eles têm assim. é, aquele negócio aqui, tá, pô? Ali. Eles têm, vô? Tem. Filha, ai. é uma abelha, filha, lógico que tem. É, algumas não tem Lógico que não, mas aquela, aquela ali é abelha com ferrão, olha o tamanho delas. Ai, sai. Filha, eu não quero ser que hoje. Oi. Estava aqui ali, embaixo, gente, passou lá pra sorte. Eu tô bem aqui do seu lado. Ali estava até nem mim! Coisa feia, Lívia! Ah, não sou pega. Não, tá tá <risos> ah, não tem problema não. Olha, vem ver as cabritas, elas vão comer mato. Eu também quero ver, vou. Deixa Sim, vamos ali, ali, ali é. Acho que é melhor. Tem mais desde aqui. Mas é só, só esse pouquinho que você pegou? É, eu pego esse, esse aqui mesmo. Como é que chama a cabrisa? É, assim? É, tá é bem ateliê se eu vou. Que lindo. Olha lá, gente. Que, que bita linda. Essa tá a grande. Olha aquela lá, Cici. Aquela lá que vem vindo. É um, aquele lá é um macho. É uma fêmea. É uma fêmea? É? Eu achei que era um macho. Nossa, eu não tô filmando nada aqui. uma Gravidade. fêmea mesmo, tá premia. Ela grávida ou não? Quem que grávida? Eu! Pra trás do barrigão. Tá. Qual botar que tá aqui? Deve ter uns dois cabritos aí. Mas que tem? Acho que tá mexendo. Olha lá, ela tá mexendo. ela tá grávida. Só que de quem? Eu sei que é do ah, cabrito. Olha é o peitão dela, tá cheio de leite. Ela tá grávida mesmo. Também a barrigona dela tá bem cheia Rodói isso daí? Sim. eu vou saber Ai Ai, minha Ai, minha que ficou com medo os outros Ai, hein uh mas -huh. uh -huh. uh -huh. é é não, não tenta comer Não, não vou, não mexe, é, pode. pode ir lá. ela não vai Ela tem os olhos assim, ó. Ah, coçando, é coçando. Coçando, coçando. Ela vem aqui. que assim. é que Vamos Vamos lá pegar mais. É Eu vou, eu vou, eu vou. Olha eu vou, eu quanto eu vou, a gente vou, já achou. Ah. Eu achei aquele pé que tá ali, ó. Aqui, ah, ó. Ah. Livre, olha quantos eu achei. Vem cá, olha aqui. Eu achei que dizer. E olha lá o que eu achei. Na verdade, mais três. Sai daqui, sai aqui. Olha isso. Eu vou trazer. Ó, eu vou trazer o chão. Vem cá. Agora a ah, eu também quero jogar. Ela parece carinhosa, é um né? Ah, tá. Coloca a mão lá. Aí, avô, tá vendo? Ela tá de Eu é é interessei. ela pega pegar mato, Lig. Né, assim, assim, não tem mais, avô? Não tem mais. Nessa aqui, ó. Não tem mais, Fih. Massa, ó, ó, esse aqui, ó. Posso dar um? Cuidado. Vai, Helena. Nossa, ela, ela come rápido. Vem, Dani. Ô, Bita, quantos bebês tem aí dentro? Tem dois? Tem dois cabritinhos aí. Okay. Ó, lá vem o Cícero com um molhozinho de mato. Mais matinho que a Bita gosta. Aí, hey, Vai, Helena. Olha, Helena, não tem medo, né, Helena? Olha aqui para vovó. Vaquinha. Eita, gente, de cidade grande, às vezes dá umas babadas. Tá com medo, Lívia? Abaixa aí, Lívia. Oi. Só ela que tá comendo, as outras não? Dá pra outra ali, oh, Dani. Dani, aqui, Dani, vem aqui, ó. Se dá pra... Ah, não, aí é as suas. O oh, rei, rainha aí, ó. Ela tem que comer bastante, né? Abaixa, Dani. Aqui, Dani. Oh, deixa eu jogar. Tem você dá dar pra ela, Dani, de pertinho. É pra jogar lá, Dani, é pra você dar pra ela comer. Tá com medo. Tá. E tem bastante tá tabulela lá, lá. Helena, não, você não vai não. Tá vendo? Oi. Tá vendo tem bastante lá. Tem. Tem um bode lá na frente, tá mancando ele. Vou de novo. Vou de novo. Tem bastante aqui. O pessoal vem aqui e alimenta elas com esse mato da própria que está na própria ferrovia. Aqui, ó, em volta aquele capim na mata, sei lá, mas chama é mato né? Uma graminha, não sei Olha lá é mato. E elas gostam, olha que elas comem bem, olha. Minhas netinhas nunca viram, gente, acredita? a primeira vez, olha Liguei, que elas estão. Um passeio simples desse. E para elas é tudo, para quem nunca viu, como elas nunca viram, né? Só dá resto de laranja, bagaço de laranja. elas comerem, elas gostam. Olha lá, quanto que tem. Só que enjoa, né? E aqui tá dando uma diversificada na, na alimentação delas. Gente, mas tão solto que vocês não imaginam. E vai cair água e água pesada. Olha o tempo. Olha o tempo, ó. É, só o tardinho mesmo. Tá vindo que não tá nem balançando, não dá, não. Não dá, não, não. Viviá, só esse, tá? Dani, só esse, tá bom? Tá bom, chega. Tá bom. Cadê a borboleta, filha? Ah, tô vendo. Eu ia pegar. Ah, tá. Ia pegar. É, quando eu morava na predeira, eu peguei um. Na predeira não, pedreira. É, aí vem lá. Você fazendo batalha aqui, Maritaca. Mas gosta, né? Mas, uma experiência que eles nunca tiveram. Então, que elas nunca tiveram. Mas aquela lá ela pega dos outros, ela não deixa de tanto comer, bem. Ah, mas ela também que precisa ela maior, é? bastante, né? Caprenha, né? Tem esse daí não, razões. Helena, esse não. Esse não, que a gente não... Se bem que elas, se elas não comeram aí, é porque elas não comem, né, Cícero? É porque não tem como elas pegarem nesse tipo de aí, mar. Aí, ó. Se, se daí elas não comeram. Que elas não comem. É não, esse aqui não, esse mata Nossa. aqui não, esse aqui é guachuma, né? Não é não? Esse aqui, esse. esse. Ah não, não é guachuma, não. Tá aí, ah, esse não aqui é Maria elas? Sem Vergonha. Daquelas florzinhas amarela, vermelha. Não come não. E querendo, você uh, não é guaxuma, Madalena. Eu queria andar ali dentro. Isso aqui não é da, de fazer vassoura não, Bem? eu Acho que é assim, hein? Você. Ah, é de fazer vassoura sim. Acho que é, muito. Parece é. Que é diferente daquele é. Que... É, de, é de fazer. Vassoura sim. Ah, quero falar. falou. Falei sim. As vaquinhas lá em Olha, cima. Tá. Por causa dos ferros. Olha as minhas, viu? Tá mexendo, vô. Tá respirando, né, filha? O que você quer? É, é. colocar a mão. Tá pesadona, si, hein, Cícero. Tem que comer bastante porque tá tendo filhinho. É, aí sai, sabe por onde? Será que tem três aí? Quer viver? Lembra? Hum. É tem uma barrigona né? aqui jeito? Ela tá bem em prenha. Ah, oh, ela tá fazendo cocô! <risos> Menina, eu tinha Ela tava com ele. Tá Tatu. <risos> Antiga estaçãozinha de trem que liga. Que fica, que fica no lugar, esse bairro do Tatu, que está indo para Campinas. Não é que liga não, está nesse pequeno povoado, por nome Tatu. E essa estrada de ferro aqui, sai de Limeira e vai para cá, sentido Campinas. Pronto, agora falei certo. Aí. Ei, Magiane, só que aqui não passa trem tão fácil não, viu? Se vir um aqui, hoje vai ser um, um milagre, porque hoje é dia das mães e o pessoal está tudo em casa. Parabenizando as mamães. Pode ser que passe algum trem, por um milagre passe algum trem. Nem todo mundo fica em casa, tem gente que precisa trabalhar, né? Tem ovelhas ali também, acabando de chegar. Olha a lã daquela, que situação que, ver, tá que está, bem, gente. Devia ela, né? não, não Olha só a, não a situação não sei, não sei. daquela lã. Ou daquelas lãs naquela ovelha. Sei, é uma lã. ovelha mesmo, eu estou vendo lá bem, ó. Uma fêmea mesmo. O que está vindo lá é um bodinho, madame, um futuro bode, ó. Lá, um futuro bode. Espera aí, é um bode mesmo, né, bem? Tá vindo lá, né? É, pelo jeitão é mesmo. Boa, aquilo é um macho? É. Ó, o bodinho é um bode isso aí, bem. Isso é um macho. Isso aqui é um macho. Ah, não consigo. Cocô. E bichão é bonito, hein, Ben? dessa. Sim, sim. Olha, olha que coisa mais linda. Habita, são grandes, a orelha dele é miudinha, quase que ele não tem orelha. O bode que quase não tem orelha. Eu nunca vi o um bode quase sem orelha. Ele a tem a informação bode? também, sim, bem, sim. é um molecão sim. ainda. Ué, aqui vai sim, é não uma fêmea? Assim. é a tênia? Olha aqui, Lívia. A tênia tem rapidinho. Olha o tamanho da orelha dessa. Peça abanadura, ó. Mas é bonita assim com é a orelha assim, de Agora o bode com a orelhinha pequenininha. Eu sei que Olha o tamanho Olha, das orelhas dessa e do bode. Olha o tamanzinho da orelha do bode, ó. Se a lá, ele ah, não dá um bem. Olha vida. lá. Claro tô sim. fraco, tô fraco, tô fraco. Branca. É. Albina. Albina. albina. Querendo! Sai daí, bode, é uma ovelha. Névi, você não tá vendo cabelo? aproveitar aqui, isso, Vai, voa logo. Mexi nessa tábua aqui, gente. Dá uma olhada só o que aconteceu. Só deu uma mexidinha, só pra ter uma noção, hein. Aqui de baixo, a festa, ó. Já vem do meu pé aqui, ó. Ó, meu pé tá aqui, ó. Cadê meu pé? Sumiu? É doido, é? Ah, tá aqui. Meu pé tá aqui, as formigas ali, ó. Será que não vai vir mais isso? Ah, vem? Assim, eu não sei discernir qual é uma. Ah, nem eu. Nem eu. Mas é, tem gente que fala. O pessoal deixa no comentário. A Madalena fez uma pergunta pra mim que é verdade. Ela não sabe discernir quem que é macho e quem que é fêmea das galinhas da Angola. Eu também não sei, portanto eu quero aprender. Quem tem esse conhecimento, passe pra gente pra mim não ter que procurar no YouTube, tá bom? Parece um caminhão de japonês, tudo igual. Só muda só a pena lá, lá? Eita, o bote cair, coitado. O que ele vai fazer lá? Você tá mancando, ela então, já está machucada e vai fazer graça ainda. Aquela ovelha, o que ela faz para comer, Bem? É uma cabrita, A cabrita, né? A cabritinha, olha o que ela está fazendo para comer, é uma ó? uma ovelhinha. Uma ovelhinha mesmo? Não, Bem, um cabritinho. E agora, ovelha ou cabrito? Cabrito. Eu acho que, Eu acho que é um ovelhinho. Cabritinho, Bem. Gente, olha só o barrigão dessa, ó. Olha tamanho disso, que coisa mais linda. Não é todo que tá assim, ó, cheio de leite, ó. Isso é leite mesmo, e o leite é gostoso, hein. Aqui em Limeira é R$ 3,50 o litro do leite de cabra. Eu gosto. Ô, Helena, quem Oi. que manda? Quem que manda, Helena? Quem que manda, você falou pra mim? Fala pro vovô, quem que manda? Quem manda? cachorro morreu. Ah, ela perdeu a língua, Cícero. Quem manda, Helena? É. cachorro morreu. Ela falou assim pra mim, quem manda é o pai. Quem manda no quê? Quem manda em casa é ah, o pai. Ah, quem manda em casa, ah, sim. Aí eu falei, mas cadê o pai? Tá dormindo. Tá lá na casa dele. Domingo. Ela está É, está aqui. Tem um cheiro, vai, ter, né? vai ter neném daqui uns dias. Esse, esse neném é só mesmo, bebê. Tem neném neném um bebê, cabritinho mesmo. Eu acho que tem dois cabritinhos aí. O cheiro da laranja, né Madalena? Hum. Que é forte. Não, é um cheiro gostoso. Lá ah, vai ela. Gosta de encrenca? Não gosta de ver os outros comendo e ela vai atrás. Eu percebi que as ovelhas, elas, elas para andar, elas mancam um pouco. Ela é ajoelhada lá a outra. Luísa! Vem Luísa! Cadê a outra lá que você colocou uma ovelhinha? É mesmo, tá perto dela. É verdade, é. Olha lá o outro assim, outro lá, manchado lá. Acho que você não filmou, não. Imagina o que Jacó que já fez com, os, com o sobro dele, né? Uhum. Enganou o sobro. Só, só lisa. Aí, a gente... Ah, vai. A, a lá, outra gente... gosta ah, de fazer. Que... Tô vendo, tô vendo. vai, enjoadinho. Vai lá. Não vai bater no outro não, né? Eu sou mais velho aqui eu que mando aqui no pedaço. <risos> Ai, olha, tá vendo? Vai cair aí, viu? <risos> Boa! caiu ah, eu aqui, ó, oh, oh. Deixa eu você vai, você vai cair, ó deixa também, filha? Quer. Quer também? Deixa eu, é tá a eu aqui. Não, ah, vou assim, ó segurando não, pra ir segurando na mão da não cair. que o pai é muito grosso você Pra ela. Aqui. quem vai sentar aqui? a é. Helena a Helena não, oxi não é a deu a mas Senta você tem que aqui. segurar na corda, Dani Senta aqui Senta, ué Bota uma não, perna aqui, outra lá Sala, tá Dani Bota essa perna aqui Ela tá <risos> torta, Cícero Segura com as duas tá mãos uh, tá. volta, tá. lá. Segura, segura Vai, segura Segura, só segura, não solta, não. Pronto, vai, Lívia. Não. Vai, Lívia. Ai, que medo. Lívia, não, não tem medo. É Deus me guarde. Uhum. Segura o óculos dela. Vem, Vem cá. Eu vou Prende de novo, o cabelo, de novo, Lívia. Eu vou de novo, só. Prende o cabelo. O cabelo não. dela vai atrapalhar. Vai. Forte. Se for, segura Segura, <risos> segura. Segura. Me dá um tá bom, tá bom. <risos> Deixa Mas... de novo. Ah, tô mais... <risos> de, novo, de novo. Ah, ah Lívia. Deixa de novo. Oi, Lili. É que legal. Mas <risos> vai, vai derrubar o é, tá vai, vai derrubar Como assim? derrubar. Não, vai derrubar não. Vem, Helena, vem, Helena. Vem, Helena, vem. Vem cá, Helena, vem. Não quero. Não quero. Vai, Helena, vai. lá. Ai. Helena. eu Deixa eu ver. Oh, avô, sabe o que devia? Tem que colocar, tá mais forte. Ai, vai tentar de novo. Eu tô com o coração vai. acelerado. Viu? Ó, oh, avô, meu coração. Caralho. Nossa, o coração da Lívia parece que vai sair pela boca. Segura! Segura, não solta! Segura, segura! Se ela tá torta. Segura. Não empurra mais, não. Agora é Helena! Segura. Agora é Helena! Vem, Helena, vem! Vem aqui balançar com o vovô Você vai balançar comigo Você vai, você e eu Vem cá Você Mais vai com o vovô Mais dois aqui, ó Vovô, segura Ô, é moi, gente Vem cá, minha princesa Deixa se ela não quer Agora de novo, é legal Olivia, cadê o óculos da Dani? Olha lá, segura aí, segura. Vou, sabe o que ele sozia? Ele segura. Sai daí, Lívia! Sai daí, Lívia! Boa. Ele sozia, eles ia lá ó, e pulava lá. Já acredita que ele pulava lá e tinha Solta. que dar a volta pra mim. Solta? Solta a corda. Vem, Lívia. Vai lá! Lívia. Lívia, vê se você. não não vai soltar lá no meio não, hein? Giro não vai cair, Lívia. Oh, meu Deus do céu! Pega bem a da... saia, Lívia. Eu vou de novo? Não, ah, chega, né? Não. Ah, não posso. Hã? Você não quer ir? Segura, eu vou de novo. Tá bom, tirar... tá bom força, então você não vai, contigo. tá? Você não vai, na primeira oh, oh, vez eu oh, fiz assim, oh, oh. ó. Não vou, não vou. Oh, oh. Segura, hein? Segura. Segura, segura fora. Ah, segura. Tô segurando. Você tá. Você <risos> tá com tanto medo? Baixinho. Tá com tanto que não dá pra não dar Lívia, é só um! Tá segurando, Lívia! Tá segurando, Tá bom. Tá segurando, Tá bom, Tá bom, tá Agora é você, Helena! É você e eu! Você e ah, eu! Tá oh, ó, ó! Ó, Helena! Você vem aqui com o vovô, ó! Você vem aqui com o vovô! Vem! Nossa, Helena! Achei que você ia se divertir! Depois eu vou deixar você brincar com a minha massinha! Helena, é gostoso, Helena! Empurra o vó, empurra o empurra A Madalena aqui agora, Esse mato, logo de cara eu já viu um monte de Guiné. Olha quanto Guiné, gente. Só que eu não tô nem preparado para atacar a Madalena aqui, não, viu? Isso aqui é Guiné, tá vendo? Eu tô aqui simplesmente com um chinelo de dedo, com uma netinha morrendo de medo, que é a Helena, Lá vem Madalena cheia de uma semente que dá no mato. Eu e, que e a Helena. Enrosca na roupa. Pera, deixa, deixa eu filmar então, peraí. Olha aqui. Deixa eu mostrar, espera aí, não tira. A Helena, a Helena tá toda cheia Acho disso, ó. Ó, ó, Nós vamos levar pra outra região.